Oi gente, estamos indo de volta, estou animada, vai ter tudo para mostrar para vocês. Vamos levar eventos, viagens em vários lugares diferentes, vai ser bem legal e bem bacana. Sabe por que eu quero ser blogueira famosa, será que consigo? Ah, se eu tivesse uma blogueira, uma meio bem famosa para me ajudar. Ah! Vamos ajudar mesmo? Se nós vamos ajudar mesmo, você não está entendendo. Eu tenho uma ideia e vou mostrar para você. A gente vai fazer de tudo para você ficar famoso Tô junto. Ai, Tô tudo! Faça <risos> essa ideia aí. Vamos juntos, tamo Subite junto. também tapete vermelho. tá aqui, consigo? Consegue também. Ah, Levo gostei. você nas costas. Opa. ai Tudo! <risos> Pode descer de tudo. E eu vou na torcida. Uh! Vamos lá. Adoro. Vamos deixar você a, famosa. Aqui, gente. Famosa, vamos embora. De... Hollywood, pegando o Oscar de melhor consigo? Oh. Hum, aí a gente vai ter que fazer um esforço Muito maior. Esforço. Maior. Já sei. Vem cá, vamos lá. Bora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos uh. <risos> lá, olha, vamos <risos> lá, vamos <risos> lá, vamos <risos> lá. Vamos lá, olha, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, lá, lá, lá. lá. Ajudar. Como começou a sua carreira como ator? Como ator? Bom, comecei na verdade trabalhando como modelo. Trabalhei 11 anos como modelo. Trabalhei na Europa toda, ia e voltava. E aí fui para o Rio de Janeiro fazer um trabalho e acabaram me chamando para fazer um teste para a oficina de atores da Globo. Foi nesse momento que eu comecei a trabalhar como ator. Eu comecei estudando na, na oficina. Coincidentemente... Eu terminei a oficina de atores numa sexta-feira. Na segunda-feira seguinte, eu estava trabalhando em Malhação. Foi meu primeiro trabalho. Fiz é, Malhação mas... e, em seguida, me chamaram para fazer oficina, é, para fazer Chiquinha Gonzaga, a minissérie Chiquinha Gonzaga. E aí, assim foi. Você é uma blogueira, enfim, digital. Como começou a sua carreira como blogueira? Ah, começou mais ou menos como o caso do Carlos, que não foi uma intenção ser blogueira. Começou pelo desejo de mostrar tudo que, que, que acontece aqui em Miami, porque eu amo essa cidade. Então, eu, quando eu me mudei para aqui, eu me apaixonei com o lugar e eu comecei, eu descobri, logo que o Instagram começou, eu descobri que eu podia mostrar através das fotos, eu adoro fotografia, é, ali de uma maneira simples ali no Instagram. E foi tomando uma proporção muito grande e aí eu comecei a, a dar dicas da cidade por ali, só com fotos, coisa bem simples, até que ficou um movimento tão grande que eu precisei criar o blog para que as pessoas possam entrar lá e pesquisar o que eu falo, porque no Instagram passava rápido. porque que nós, nós estamos aqui? Eu escolhi esse lugar para a gente vir passear, porque é um lugar muito especial. Miami é conhecida por uma cidade moderna, nova, é uma cidade muito jovem, mas ela guarda história. E uma das histórias mais interessantes da cidade está aqui, no Hotel Biltmore, que começou como hotel. Na Segunda Guerra Mundial, ele virou um hospital para atender os feridos de guerra. Depois ele passou a ser... A escola de medicina da Universidade de Miami Que é uma das universidades de medicina Mais importantes dos Estados Unidos Carlos, você já tinha vindo aqui no Biltmore? Nunca e você, Tati? Tá... Primeira vez. Um dos pontos altos aqui do Biltman é realmente o campo de golfe, um dos mais famosos de Miami. Mas o hotel é muito lindo e ele tem muita história por trás. Esse hotel serviu como hospital nas principais guerras mundiais, né, que já aconteceram. Ele é da década de 20 e é um hotel que tem toda uma história por trás, porque dizem que o Al Capone se hospedava aqui. E ele, inclusive, todo, todo domingo, uma hora da tarde, qualquer pessoa que quer visitar o hotel, e conhecer por dentro, e lá em cima na torre, é só chegar no, no lobby e se juntar ali com o pessoal da, da turma do hotel, porque eles vão mostrar tipo, um tour privado para quem está por ali, para conhecer o hotel. Então é isso, o campo de golfe. De um lado, piscina do outro. A piscina do Biltmore é, assim, é uma das mais famosas do mundo. Ela já foi cenário de muitos filmes hollywoodianos, e, inclusive de seriados, tipo Miami Vice, tipo esses seriados... É que, que, que são rodados aqui em Miami, desde o princípio. E é um lugar muito clássico para fazer casamentos, festas, eventos. Então, realmente, o Biltmore é algo assim que a pessoa, quando vem para Miami, tem que incluir no roteiro. É uma beleza de lugar e é inesquecível a visita aqui. Essa piscina por anos e anos E ela foi considerada uma das piscinas Mais um pouquinho aqui, você vê que beleza Ela foi considerada uma das piscinas maiores do mundo Por muito tempo ainda Nos Estados Unidos, era é a maior piscina E ela continua belíssima, maravilhosa E gigantesca é, tem, tem várias opções aqui de passar o dia As pessoas podem alugar cabanas ali E naquelas cabanas As pessoas podem passar o dia com a família Não precisa estar hospedado no hotel Você tem que agendar antes E realmente é, um, é uma parada assim a gente nunca Obrigatória, eu acredito Em quem gosta de um pouco de cultura Tem um restaurante muito bacana A gente podia, quem sabe, tomar um drink ali Porque é uma Sim. das coisas que eu adoro fazer Gostei hum. ah, drink ela gostou ah, Falou em drink e a Tati gostou Também, né Tati, quando a gente está passeando Tem que tomar um drinkzinho, relaxar é, é E aqui é um lugar legal para isso Tem o um fator histórico, né Porque é um, é um hotel cheio de história E tem a beleza nato, da, natural Dos campos de golfe Super bem cuidado E tem a piscina então, realmente vale super a pena o passeio. Para a brasileira para a no estado inglês? Aí ah, você me pegou, <risos> porque eu gosto das duas, aqui tem praias muito bonitas, porque a água, né, a água do Caribe, a água é transparente, linda, a cor da água é maravilhosa, mas nós temos lindas praias no Brasil, então pode, pode gostar das duas? <risos> eu gosto das duas, eu gosto muito daqui também. Eu sou igual a você, viu? É? E você, Sangra? Bom, em Miami, a minha praia predileta é aqui onde a gente tá, é a praia desse parque. Porque esse calçadão aqui, se a gente continuar andando até o final, tá lá a praia do South Point Park. É a minha praia preferida, eu acho que é um lugar muito interessante para quem vem com família, para quem quer fazer farra, é só não, um pouquinho mais para frente, tá aí o Nick Beach, que é super legal para quem quer farra. Então é uma praia perfeita, assim, pra, pra tudo. Desde família até as pessoas que querem se divertir. E dá pra terminar um dia, por exemplo... É, tomando um drink ou almoçando aqui no restaurante que fica no parque. South Point Park, para mim, é a melhor praia de Miami. O que você mais curte no seu trabalho? Olha, eu acho que, eu curto todo o meu trabalho, mas eu acho que principalmente você viver personagens diferentes, né? Você viver uma vida diferente daquela que você realmente tem. De você provar isso, de você brincar com isso, de você brincar de ser outra pessoa. De verdade, né? Porque você fica fazendo uma novela durante seis meses e fingindo ser outra pessoa. Essa, é, Você acaba realmente vivendo e é, é, sentindo o que essa pessoa é, teoricamente viveria. É, eu acho que é o, é o mais bacana é, do meu trabalho. Palma é importante... Olha, a fama é, tem várias importâncias, né? tem, tem a importância da profissão, que quanto mais você é conhecido, mais você é chamado para trabalhar. Mas tem uma outra importância que é você inspirar as pessoas, você, na verdade, ser você mesmo. Né? Você, você passar os seus valores para outras pessoas te seguirem. Inspirar pessoas a fazerem o bem, inspirar pessoas a ajudar, a quem precisa é, e não importa o tamanho da fama né? então eu acho que a importância da, da uma grande importância da fama é você inspirar pessoas a fazer o bem é o como você deve fazer também de inspirar como você falou pelo lado do bem então vem junto com isso a responsabilidade dos nossos atos, né? E aí eu aí eu concordo super concordo com você que o mais importante é sermos nós mesmos porque não interessa se a gente é muito conhecido ou pouco conhecido se as pessoas olham para você e se inspiram no que você faz no que você é aí vem aquela responsabilidade de agir corretamente, né? Então é por aí mas é isso Bem, eu acho que é vou dar um bom Sempre. Você vai ficar famosa, mas continue como você é, hein? Sempre. Não fica metida aí, não, hein? Não, não, pode não. é nada mais. Hein? E <risos> nem subir a fama, né? Isso, é. Que... Não pode subir não a cabeça. Pode subir pra cabeça. Boa ideia, Marcos. É um, não pode subir pra cabeça. Não <risos> mesmo. Somos o que somos. E tem gente que tem, gente que ter que ter tem, tem. É verdade. Tem gente que uh, não nasceu pra ser famosa. Não <risos> sabe lidar com a situação, com a situação fica famosa de um dia pro outro. E aí você não reconhece mais no um dia seguinte, não sabe por quê. Mas essa é uma fama, eu creio que é uma fama efêmera, é aquela fama que não era pra ser, foi é. e aí, por isso que muitas pessoas acabam caindo no esquecimento, é. porque a coisa passa porque não estava é, representando a verdade, né? É. Acontece, né? Às vezes acontece. Mas tem... Portanto, Dona Tati, a gente tem, primeiro, eu tenho certeza que não vai ser seu caso, você sempre vai ser autêntica como você é. Obrigada, Continue Sabe. Continue assim porque já tá no caminho certo da fama. Sempre, sempre é bom ter... Ter duas inspirações, como a e como ator. Agora eu vou contar uma coisa pra você. Você também me inspira. Ai, muito. E muito. Ela vai demais. ficar famosa. Ah, tá de famosa. <risos> Lá, se inscreva no canal. não tem mais. Bye bye.